Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, estamos de volta com Clash of Clans, depois de um tempão sem vídeo de Clash, foi mal, galera, mas depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a falta de conteúdo de Clash, mas hoje, edição comemorativa, Valkyria capa preta, galera, porque hoje estamos aqui, estreando a minha nova placa de captura, o que é muito bom, então vocês vão ter uma qualidade muito boa a partir de agora, nos replays e nos gameplays de Clash e de Clash Royale, então, é, eu quero aqui mostrar é, a qualidade, que vai melhorar bastante, vocês lembram que estava dando umas travadas e tal, agora não vai acontecer isso mais, eu espero né, porque eu paguei muito caro nessa placa de captura e ela tem que funcionar bem, mas enfim galera, vocês lembram que eu falei que eu pedi a opinião de vocês sobre o que atualizar e vocês falaram, cara a Valkyria tá muito boa atualiza a Valkyria porque ela é muito boa, então eu atualizei e agora a gente vai fazer um ataque com, deixa eu ver, dá 30 aqui nos acampamentos e mais, deixa eu ver aqui e mais 4, com 34 Valkyrias. Que é a capacidade máxima de Valkyrias. De um centro de vila nível 11. E é isso, vamos fazer um ataque. Que ao vivo aqui, vamos fazer um ataque. Mas eu fiz alguns ataques, manos. E eu vou te mostrar, eu comecei com esse ataque aqui nesse centro de vila nível 10 E eu comecei aí com três feitiços de fúria e dois de pulo E mano, tudo que eu precisei fazer pra conseguir um 100% nessa vila Foi muito simples, velho foi muito simples Tudo que eu precisei fazer foi colocar os feitiços de pulo De uma maneira com que as Valkyrias fossem centralizar a vila né Então vocês podem notar aí que tudo que eu precisei fazer foi isso Elas simplesmente aniquilaram o centro de vila nível 10 Você coloca um feitiço de fúria nas Valkyrias e elas ficam um monstro cara, eu não esperava que as Valkyries estivessem tão fortes, e já vai uma dica pra você, aproveita as valquírias usa ela em várias estratégias, porque ela tá sem dúvida a tropa mais forte do jogo atualmente, e com certeza ela vai sofrer algum nerf né, que é um enfraquecimento digamos assim, ela vai sofrer algum enfraquecimento nas próximas atualizações, porque ela tá, olha isso cara, olha isso! Olha a destruição, em menos de, sei lá, um minuto e meio, eu consegui 100% nesse centro de vila nível 10. Ah, mas você é centro de vila nível 11. Então beleza, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Esses dois, esses três últimos ataques aqui, vocês podem notar que foi um 78%, um 72% com duas estrelas e um 95% com duas estrelas. Cara, foi ataques que deu errado. deram errado pra mim. Se eu mostrar pra vocês no replay, por exemplo, desses 95%, vocês vão notar que o ataque foi errado, porque as valquírias se espalharam. Olha só, eu queria que elas centralizassem, né? eu queria que elas fossem para aquela parte interna da vila, mas elas simplesmente resolveram dar a volta na vila, e mesmo assim, eu consegui, cara, eu consegui 95% duas estrelas. Realmente, a Valkyria tá uma coisa absurda, muito forte mesmo, e velho, tudo que eu preciso fazer é colocar um montão de valquíria com três feitiços de fúria e os feitiços de pulo para elas entrarem na vila, basicamente isso uma coisa que vai determinar se você vai conseguir um 100% ou se você vai só ter um bom ataque é se você vai conseguir fazer elas centralizarem na vila, então vou mostrar aqui pra vocês um replay que eu dei 100% em um centro de vila nível 11, onde eu usei uma estratégia parecida, olha só 95% duas estrelas e um bom farm ainda aqui na liga campeão 2 né? que eu nem, tô, eu nem tô em push, nem tô em farm. Arme, tô só de boas aqui mesmo assim eu tô conseguindo um resultado incrível olha só vou mostrar para vocês aqui então um ataque que eu fiz aqui esse daqui que Isso, esse daqui mesmo Olha só galera, esse aqui é o centro de vila nível 11 Então vocês podem notar aí, tem artilharia águia Tem tudo é, bem forte Então, não, é, tudo que eu precisei fazer Foi colocar aqui, ó, algumas, ó Os meus heróis, eu comecei com, com os meus heróis E eu acho que nesse caso que eu tô fazendo full Valkyria Seria in ser interessante fazer só com, com, Começar com os heróis E depois tudo que eu tive que fazer Foi colocar essas duas Valkyrias aqui na lateral Pra elas quebrarem essas, essas construções E aí as minhas outras Valkyrias Foram centralizando a vila, mano, se liga na destruição, você coloca um feitiço de fúria lá no meio, você nem vê o que tá acontecendo As Valkyries vão lá, destroem tudo em um segundo E você fica só com o resultado, que é um ótimo ataque Manos... Agora sim que vocês viram a poder de destruição das Valkyrias, eu vou tentar repetir isso daqui agora, gravando com vocês. Vamos só terminar de assistir aqui esse replay épico de 100% em centro de vila nível 11, pra gente poder de fato fazer um ataque aqui com 34 Valkyrias, a capacidade máxima, né? Enfim, galera, eu quero depois trazer um, um, um ataque capa preta. Eu vou fazer uma estratégia misturando gigante capa preta e Valkyria capa preta, pra ver se vai dar certo. E depois eu quero fazer um ataque, uma estratégia de ataque de fato que seja eficiente pra você usar em guerras. E como o Golem, que é uma, uma das tropas que eu quero colocar na minha estratégia, e as Valkyrias são disponíveis aí a partir do centro de vila nível 8 ou 9, não sei, eu não lembro mais, já tem tanto tempo que eu não, não mexo nesse centro de vila, mas enfim, a partir do momento que você tiver Golem e Valkyria, você já vai poder aí utilizar essa estratégia que provavelmente vai funcionar em qualquer centro de vila. Como eu disse, aproveita essa época porque é uma época que de fato vai valer a pena aí, você usar a Valkyria antes de diminuírem aí um pouco a força de ataque dela, que tá uma coisa absurda. Então vamos lá acampamentos cheios, tudo cheio, a mesma estratégia de sempre, um feitiço de aceleração, dois de pulo três de fúria, um veneno no castelo do clã e vamos pro ataque. Vamos procurar aqui um centro de vila, olha, já começamos logo com o centro de vila nível 10, a probabilidade de a gente conseguir um bom ataque aqui já é logo muito grande, mas eu quero atacar um centro de vila nível 11, eu quero buscar um farm melhor. É, esse daqui não, não tem um farm tão legal, eu tô buscando aqui um, uma quantidade de recurso épica pra gente ver se... Olha só, é esse daqui mesmo galera Uma torre inferno atualizando Vamos começar tentando fazer nossas valquírias Focarem aquela artilharia águia Então o que, que eu vou fazer galera Eu quero destruir essas construções laterais Para fazer as minhas valquírias centralizarem Então vamos ver Colocar algumas valquírias por aqui Para elas quebrarem essas construções da lateral E depois que elas tiverem quebrado, Eu vou colocar o meu feitiço de pulo aqui E aqui E agora eu espero que elas centralizem Vamos lá Vamos colocar, começando com os heróis, vamos começar com o Rei Bárbaro, que é um dos heróis mais fortes, né, que vão, vai ser mais resistentes. E deixa eu colocar aqui só pra quebrar isso daqui, aí, vamos começar. Heróis, beleza, heróis pra dentro, e agora sequência de Valkyrias insana, como diria o Playhard. E, cara, vamos lá, agora sim, hein. Agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Usei a habilidade do Grande Protetor. E agora eu vou colocar um Feitiço de Fúria aqui dentro. E vou usar a habilidade do Rei. Eu nem sei que eu dei meus heróis, cara. Ah, agora eu achei eles aqui. E... Nossa, caralho, mano, olha a força disso, cara O último feitiço de fúria a minha, rainha, a minha rainha tá tomando um dano muito grande Vou ter que usar aqui a habilidade dela No último segundo, beleza Já conseguimos duas estrelas, já farmamos quase metade de tudo E agora não tem mais nada pra fazer Além de esperar as valquírias terminarem o ataque Mas aparentemente a gente não vai conseguir um 100% Apesar de já ter conseguido duas estrelas 70% E ter algumas valquírias vivas aqui no cantinho Vamos terminar aqui Olha, a gente conseguiu farmar quase 400 mil de ouro, se não me engano e já é uma quantidade muito grande Mas ainda tem muito bicho vivo aqui, cara Vamos ver o que a gente consegue chegar aqui no final Cara, ainda tem muita Valkyria viva Essa quantidade de valquíria com o meu Rei Bárbaro vivo Ainda é muito perigoso Dá pra gente conseguir, sei lá bastante coisa aqui ainda, eu quero ver se eu consigo pegar aquele último armazém de ouro, mas as Valkyrias vão querer dar a volta na vila, então o meu rebárbaro finalmente resolveu ele entrar, quebrar aquele muro, mas o mais importante seria aqui as minhas Valkyrias, tem bastante recurso aqui nesses coletores de Elixir, mas tá bom, não vai ser nada demais, é, ele vai ficar por aqui mesmo, vamos conseguir só um pouco mais de porcentagem de ataque, e o ataque vai finalizar... Agora, uma, com a morte daquela última Valkyria, ela ainda assim destruiu o último armazém, o penúltimo armazém, o coletor de elixir, quer dizer, mesmo assim foi um ataque muito bom, caramba, velho. Só usando Valkyrias, galera, só full Valkyrias, full Valkyrias, eu consegui duas estrelas, 86% de dano total, 600 mil de ouro, mais 225 mil de ouro só do... É, caramba, 605 mil de farm, mais 225 mil do bônus de liga, cara... Olha isso, eu tô com quase 8 milhões aqui de ouro, só farmando de full Valkyrias. E a minha estratégia para um próximo vídeo: estratégia capa preta. Então é isso, já tá ficando pronto aqui já. Depois jogo logo, eu quero gravar essa estratégia para trazer para vocês. Desculpa a ausência de vídeos de Clash of Clans. Se você gosta de Clash of Clans, já deixa o like nesse vídeo. Se vocês baterem um recorde de like e colocar muito like nesse vídeo, eu vou começar a trazer Clash of Clans com mais frequência. Mas a explicação pelo qual, pela qual eu tô trazendo mais de vídeo cl de Clash. Uh, caramba A explicação pela qual eu tô trazendo mais vídeos de Clash of Royale Do que de Clash of Clans Eu acho que é meio óbvio Porque basicamente o, o jogo tá em novidade Em evidência Enfim, eu vou trazer um vlog falando sobre isso Pra explicar e esclarecer pra vocês, ok? Mas eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Clash of Clans Vou tentar trazer mais vídeos de Clash a partir de agora Mas eu também quero que vocês me ajudem Deixando o like, deixando a opinião de vocês aqui nos comentários Se inscreve caso vocês estejam me vendo aqui pela primeira vez Falou, um grande abraço do gordinho, galera e até a próxima! É.